vocês têm me pedido há algum tempo técnicas e maneiras de realizar banimentos então eu decidi trazer para vocês quatro técnicas baseadas nos quatro elementos para trabalhar banimento ok é, se você ainda não assistiu o vídeo dos quatro elementos falando sobre cada um deles explicando para que eles servem é muito importante que você compreenda para que serve o que são os elementos tá então vou deixar aqui em cima nos cards para caso você não tenha assistido esses vídeos e lá e assistir os vídeos depois desse daqui tá então os elementos eles são a parte essencial da construção do todo então se os elementos têm poder de construir eles também têm o poder de destruir de banir de mandar embora e utilizando esse raciocínio esse pensamento eu vou trazer para vocês as técnicas de banimento mas antes da gente continuar esse assunto já deu para perceber que o conteúdo daqui é bem organizado bem completo para que você possa entender e realmente praticar aí na sua casa de maneira saudável, certo? Então, para você não perder nada e estar sempre ligado aqui no conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e coloca aqui nos comentários para mim se você já trabalhou algum tipo de banimento, se você tem alguma técnica específica que eu vou adorar saber. Para um banimento funcionar corretamente, a gente tem que entender como um banimento funciona, porque senão... Um você vai estar tá fazendo um troço que você não tem a mínima noção de, de o que acontece e o que rola no processo. Então eu vou explicar para você certinho. Um banimento é um processo ritualístico que o bruxo, o mago, a feiticeira faz para poder Purificar, para poder melhorar a energia daquele ambiente, daquele objeto, daquela pessoa, tornando a energia ali contida neutra, para que ela possa receber outras energias no lugar ou ressignificar é, aquele espaço, para que ele esteja pronto, preparado para que ele receba outras forças ou uma outra direção, um outro propósito. Quando a gente vai realizar um banimento? Né? Essa é a pergunta que a galera mais faz. Nós podemos realizar banimentos quando chega uma visita chata dentro da nossa casa e deixa aquela energia esquisita. Então a gente pode realizar um ritual de banimento naquele ambiente. A gente pode realizar um banimento depois de dar uma festa, depois de reunir um pessoal num certo lugar. A gente pode realizar um banimento em nós, caso a gente esteja se sentindo triste cansado, com uma energia baixa quando os nossos pensamentos eles estão confusos e a gente não consegue se conectar com as coisas a gente pode fazer banimento num objeto que a gente ganha de uma pessoa que a gente não confia que a gente sabe que tem más intenções nós devemos fazer banimentos nos objetos ritualísticos novos que a gente compra porque a gente não sabe quem manipulou aquilo anteriormente né? então assim, comprei um instrumento mágico novo para poder trabalhar, vou realizar uma purificação, um banimento naquele objeto para que ele não tenha mais as energias que, que estiveram em contato com ele antes dele chegar até a gente. Então o banimento ele é necessário para essas situações onde a gente precisa tornar a energia do ambiente neutra ou mandar energias que são desconfortáveis, que são fora do que a gente precisa, embora, ok? Lembrando e deixando bem claro, é, existem sistemas mágicos que trabalham com seres, criaturas, espíritos, servidores, ok, que são formas pensamento e elas têm uma, uma função, uma direção, um objetivo. Essas formas elas pensam, elas foram criadas para atingir um objetivo. Banimentos assim como os que eu vou ensinar para vocês, não funcionam para essas forças, ok? Porque são forças que contêm uma densidade energética diferente e precisam de um processo ritualístico diferente para que elas possam ser mandadas embora ou desvinculadas. Ok? Então, se você do outro lado quer entender um pouco mais como funciona isso, que tipo de energia são essas, que banimentos podem ser utilizados, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer imenso em respondê-los, criando um vídeo, chamando algum especialista pra gente poder falar do assunto. ok? Como o banimento funciona? Como essa prática mágica funciona, ok? É, a gente vai ter a energia das coisas, né? Cada ambiente, pessoa, lugar, objeto tem a sua própria energia. E essa energia, ela pode ser contaminada, alterada ou modificada, dependendo do que está acontecendo ou do que aconteceu com ela, de quem manipulou, de quem esteve ali, do que aconteceu naquele lugar, tá? Vamos supor que eu preciso realizar um ritual de prosperidade, onde eu preciso conseguir um emprego novo ou preciso de uma grana específica. E eu vou realizar esse ritual aqui, no ambiente onde eu tô gravando o ambiente onde eu tô gravando ele tem uma energia ele tem já a sua polaridade energética pode ter acontecido de uma pessoa entrar aqui ou e irritada, tá irritada eu mesmo nesse ambiente posso ter me estressado me chateado e contém várias outras forças e formas de energia aqui só que eu tenho um objetivo certo se eu pegar e fazer o ritual assim, do jeito que tá, o meu objetivo vai se juntar com a energia do que está em volta e vai virar outra coisa completamente diferente da minha intenção original. Então o que eu tenho que fazer? Realizar um banimento para empurrar, mandar embora todas as energias aqui nesse espaço que estejam desconexas com o meu propósito aí sim eu tenho um ambiente neutro, aí sim eu consigo trazer a energia que eu preciso e moldar ela dentro da minha vontade sem nada interferir. Ok? Para ficar ainda mais nítido vamos pensar o seguinte Eu preciso fazer a cor roxa E eu sei que para fazer o roxo eu preciso do azul e do magenta misturados tá? Mas eu tenho um pincel e esse pincel está sujo de verde E eu não limpei esse pincel Aí eu vou lá misturar as cores azul e magenta com o pincel sujo de verde Não vai estar tá roxo E se ficar roxo ele não vai ser o roxo que deveria ser ele vai ser um roxo com uma mistura ali com um fundo de outra cor. Então, ele não é mais o meu objetivo. Ele é um outro objetivo. Pode ser até parecido com o que eu queria. Mas não é o que eu precisava. Entende? Então, o banimento ele vai vir nesses momentos. Para situações como essa. Uma coisa que as pessoas não costumam falar com relação ao banimento. É que ele não transmuta a energia. E nem dissolve a energia que está no ambiente. Pelo contrário. Ele empurra a energia que está naquele ambiente para fora ou de volta para onde ela veio, tá? É como se fosse uma grande onda que estivesse vindo e empurrando a energia, a coisa, a situação que está ali para fora, tá? Tem gente que pensa que quando eu faço o banimento, ah, o que eu estou invocando dissolve ou transmuta, não. Esses são outros processos energéticos. O banimento em si, ele tem como característica e função empurrar a energia que está ali para fora tá e para isso a gente precisa invocar e trazer uma força maior que a força que está ali porque senão a coisa a energia que eu quero mandar embora ela pode se espalhar ou se potencializar vamos pensar que é como se fosse um, uma sujeira e um esguicho de água acho que todo mundo já viu a mãe ou já limpou o quintal com mangueira é, empurrando areia pedrinha sujeira eu preciso de um fluxo de água grande e de uma força de pressão também grande para poder conseguir empurrar efetivamente a sujeira que tá ali se eu não tenho nem muita água e nem muito fluxo é capaz da sujeira que eu estou tentando empurrar, ela se espalhe e piore ainda mais o serviço que eu estou tentando fazer, e é por isso que a gente tem que analisar bem as forças que estão ali no ambiente a gente tem que fechar os nossos olhos se concentrar, tentar entender o que está rolando tentar entender a potência da energia que está ali naquele ambiente putz, eu sinto que é uma energia bem densa então eu vou precisar trazer uma energia mais forte que aquela, então tentar sentir a intensidade do que está rolando para que você consiga efetivamente trazer uma quantidade energética com uma potência suficiente para realmente banir a força que está ali, empurrar ela embora, ok? Outro detalhe muito importante que as pessoas não costumam prestar atenção, é que quando a gente faz um banimento, a gente abre um espaço, a gente cria um vácuo, a gente esvazia aquele ambiente. E magicamente falando, o universo não admite vazios, então todos os buracos que forem abertos vão ser preenchidos com uma energia de igual valor certo? Ou potência, vamos dizer assim. Então, se você vai banir um ambiente para fazer uma ritualística, você não precisa se preocupar tanto que você vai traçar um círculo mágico, fazer o ritual e você vai gerar energia ali de alguma maneira, tá? Agora, se você vai fazer um banimento na sua casa, porque você está sentindo que está pesado, etc., você tem que trazer uma energia para aquele lugar que tem a mesma potência dentro do que você deseja para aquele espaço, então eu tô banindo uma energia, sei lá, de tristeza, de cansaço, eu vou trazer uma energia de alegria, de, de vontade, de foco, de objetivo, certo? Então eu faço o banimento e depois eu faço uma energização, tá? Isso é um detalhe muito importante, porque se eu faço o banimento e eu não preencho com nenhuma energia, o que acontece? A energia que eu mandei embora volta, né? Aí você vai ter um ambiente ali duplamente carregado, OK?